Olá. É hora de descobrir quem vai jogar contra quem no torneio. Aqui vamos nós. So, first... Então, primeiro, Moisés. Sorry, I don't know how to this Moisés, name. desculpe, And não sei pronunciar Moises. esse nome. Then Vou pronunciar I... o nome dele. Sick então, Boss. é ali contra Sask Boss. Dani 3 Don't me contra Deus Nito. Against hmm, Deus Tuf <coughs> Desculpe. Then it's Tiger aqui é contra Harpia. Against whose harpy? Agora os que estão daquele lado. That's on that side. Then on here. That's Edan. Então aqui é o Idan contra Maique Bruto and mal que bruto okay then it's victor ok. então é victor eren. contra eren e Senhoria Karinat contra silence miss Coringat. coringa coringa mm, Silêncio. Mm, against silence and satox against e satox -pro. contra DnPro. So, parece bom Boa sorte. Looks good. Ei, pode right. ver meu reflexo. Me Haha. <laughs>